Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E como vocês podem perceber, hoje eu estou com um convidado, Nicolas Vital, que eu vou tirar primeiro essa porra para a gente conversar. Tirei a máscara aqui, porque você sabe que o homem, né, ele exala agrotóxico, ele acorda de manhã, ele bebe um glifosato, passa um furadão no corpo. Nicolas <risos> Vital... O homem do Agradeço os agrotóxicos por estar vivo. Fala lá o que nós estamos fazendo aqui e o que nós vamos trabalhar hoje, Nicolas? Hoje a gente vai tentar derrubar uns mitos aí, né? Mais, mais um dia de trabalho. De trabalho? Aí, isso aí, normal. caçador de mito do agrotóxico. Derrubador de mitos. Os mitos é eles estão aí, não preciso caçar, preciso derrubar. Isso é verdade. Mas tem muita coisa. É bom que a gente tem muito assunto aqui então para conversar. Então, me fala um aí que a gente tem. Acho que o número um é essa história que todo brasileiro bebe 5,2 litros de agrotóxico. Né? Essa é o maior mito e a maior baboseira da história do... Do mundo químico em geral. O pessoal sabe fazer conta que fez essa conta. Não sabe fazer. Sabe fazer pra cacete. Eu, eu costumo brincar que ambientalista é ruim de matemática. Eu <risos> sou ruim de matemática, mas esses caras são pior do que eu. Porque assim, é, como é que esses caras chegaram no 5,2? As pessoas em geral, elas, não, elas tendem a não questionar os números, mas é uma conta babaca o que, que, que eles fizeram? Eles pegaram o número de vendas de agroquímicos, que algum, algum deles estimou em 1 bilhão de litros. Eu não sei como que chegou, porque parte é vendida em pó, enfim, não dá para chegar em 1 bilhão é. de litros. Eles chegaram e dividiram por 192 milhões, que era a população brasileira à época. Aí deu 5,2. Só que eles esquecem que mais de 80% desses produtos são usados em quatro culturas que não são alimentícias. Soja, milho, cana algodão. Fora floresta, pastagem, floricultura, enfim, tem uma Massa. série, o que é exportado, o que não é. E, sem contar que esse produto, quando você aplica, ele degrada, enfim, ninguém ingere nada. São partes por bilhão que a gente ingere. E esse é, é o maior dos mitos, mas é facilmente derrubado. A gente tem os mitos mais difíceis. Né, mas se a é questão de, de, de ingestão de... De produtos aí, a gente vê várias vezes na mídia aí, alguns artistas, esses caras pop falando, por exemplo, do pimentão, que comer pimentão é pedir para morrer, não sei se você já viu aquela charge do que a mulher tentou matar o cara porque serviu pimentão para ele na hora do almoço. Sempre saem umas notícias assim. Você sabe que teve uma questão parecida com essa no Enem, que era uma charge, que era um cara conversando com o delegado. Doutor, a minha mulher tentou me matar hoje. Por quê? Ela me serviu alface, pimentão e não sei o que mais. Que, que era bem na época do anúncio do PARA. Uhum. E aí embaixo, quais são as alternativas? É uma crítica ao agronegócio? A crítica ao uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Ou seja, quem concordava com essa afirmação, quem estava é, alinhado a essa ideologia, pontuou no Enem. Quem estava alinhado com a ciência, perdeu o ponto. Esse é o Brasil. Mas então, quanto que a gente pode realmente comer de pimentão, sei lá o cacete, sem dar algum pau? Então, o pimentão... Ele, ele se tornou um grande vilão, uma grande vítima de, do PARA, né? Que é o Programa de Análise de Resíduos, que é feito pela Anvisa já há um tempo. Certo. O PARA, ele era muito movido pela ideologia até um tempo atrás. Agora ele está bem melhor, ele está mais, enfim, mais científico. Mas vamos se apegar a esse PARA antigo. O que, que aconteceu? É, é, saiu na mídia, todo mundo deve ter visto, que cerca de 92% do pimentão vendido no Brasil estaria intoxicado estariam irregulares, enfim. Como é que os caras chegaram nesse número? A Anvisa, o trabalho dela é muito sério. Ela, ela, ela coleta produtos no Brasil inteiro, faz as análises para centenas de, de componentes químicos e aí ela vê, enfim, faz uma análise para ver se está tudo dentro do padrão, se está usando alguma coisa que não deveria caso do pimentão específico, o pimentão é uma cultura de pequena escala. Ele tem muito pouco produto aprovado especificamente para ele. Então o que, que acontece? O produtor ele vai deixar a praga comer só porque não tem um produto é, aprovado, regulamentado? Ah. Não, ele vai usar o do tomate, que funciona perfeitamente. São produtos aprovados pro tomate que ele usa no pimentão. Só que eu tô falando para agrônomo, né, re, rezar a missa para os é, padres. Aqui. Ou faz mal ou não faz, se aplicar ali ou no pimentão ou no tomate. Então, ou faz ou não faz, exatamente. E aí, o que, que aconteceu? A Anvisa, ela comunicava isso muito mal, não sei se propositalmente ou não. E ela falava: Ó, 92% está irregular. Mas não quebrava essas irregularidades. Então, assim, dentro desses 92%, 89% era de, de detecção de produtos não autorizados para cultura. Uhum. E só 3% tava acima do LMR. Que realmente é um problema. Então, assim, mas é muito diferente uma notícia. Você dá: 92% do pimentão está contaminado. Para outra: 3% do pimentão está acima do limite. Então, assim. Era, é uma coisa muito deturpada E aí eu costumo fazer assim, Uma análise um pouco mais aprofundada Dessa questão do pimentão Beleza, vamos supor que ele estivesse ali no limite As pessoas temem os resíduos De agroquímicos, né? Você pergunta para qualquer pessoa, não, eu quero uma coisa livre de química e tal. Não dá. As pessoas, elas, tão, elas são atingidas por químicos o dia todo, quando bebe água, quando respira, enfim. O nosso corpo é preparado para isso. No caso do pimentão, o, nessa análise do para, uma das moléculas que foram mais identificadas nesse, nessa edição foi o clorpirofos. É um componente, enfim, polêmico, mas ele é muito usado no Brasil. E o, a ida dele, né, a ingestão diária aceitável, é de 0.01 miligrama. Então vamos lá, só para explicar para o pessoal o que, que é a ida, pessoal. Ingestão diária aceitável. Ou seja, quanto que você pode comer no máximo de determinado... Com é, segurança. Com segurança, beleza. Isso, isso assim, não foi, não sou eu que estou dizendo, não é o botão, isso é, é o códex alimentares. Que define, é uma instituição internacional e, e é padronizado no mundo todo. Então, do cloropirofós, 0.01. Certo. Uma pessoa de 85 quilos, que era eu na época que <risos> fiz a conta, não mais, pode consumir, portanto, 0.85 miligramas. Certo. Aí, para a gente entender qual é o perigo, a gente tem que entender qual é o limite máximo de resíduo permitido no pimentão. Show. 0.04, também pelo códex. Fazendo uma conta, é matemática pura. Conta, regra de três. Para você ser contaminado, é. 21 quilos de pimentão. Quem que come 21 quilos de pimentão? Você come, Juliana, 21 quilos de pimentão? Você come pimentão, aliás? Num um ano, assim, num né? ano você come 21 quilos de pimentão. Não, ah, é dia, isso, isso, isso, isso, exato. Porque, porque a partir Não, do ida... Em, em 24 horas você é. tem que comer isso para ter um, um problema, enfim. Sabe qual que é a média de consumo de, de, pimentão. Consumo de pimentão no Brasil? 4 gramas por dia, por pessoa. Vai dar pau direto, pode ficar tranquilo. E aí, assim, é, é uma questão puramente matemática. E aí, no meu livro, eu fiz a questão de aprofundar um pouco mais é, essa conta. Um exercício é. básico que qualquer jornalista deveria fazer, na verdade. Magnésio. Alguém teme o magnésio? Não, tem gente que, que compra esses complementos, vitaminas, enfim, pra, pra ter uma reposição de magnésio e tal. O magnésio, ele aparece numa proporção de 110 miligramas por quilo do pimentão. Nesses 20 quilos aí que você vai comer, para tentar se suicidar de pimentão, <risos> tem 2.200 miligramas. Então você vai conseguir, porque é 10 vezes mais do que a dose letal. De magnésio. Então, assim, se você resolver um dia comer 20 quilos de pimentão, você não vai morrer de resíduo de agrotóxicos. Você vai morrer de magnésio. E vai mesmo, porque é 10 vezes a dose letal. Então, sim, é, é matemática pura. Show. Então, agora, já que eu não acredito no Nicolas, porque ele não é Deus, né? Se Deus vir aqui e falar assim, olha, você tem que fazer isso eu vou acreditar. Então... <risos> É que negócio. Me traga fatos e dados que daí a gente vai acreditar. Então o que nós vamos fazer agora, Nicolas? Esses cálculos que você pegou na sua cola no celular, nós vamos pegar aqui uma bula de um, de um determinado produto que está aqui. Sei é lá, a vida real, hein? Peguei uma casa que se você entrar eu peguei, vai aparecer na descrição do vídeo, né? No site da Anvisa, certo? Então eu não tô pegando lá, sei lá da onde, das frases que a Bela Gil inventa. <risos> nós estamos pegando do lugar da Anvisa que tem aqui, ó, o ciproconazol. Ele é um Fungicida, ah deixa eu abrir na tela aqui Põe aí que é isso pra nós Ó, é o ciproconazol Ele é um fungicida Com esse nome feio aí eu não vou querer consumir é. É o, Do grupo químico do triazol Aqui é o fungicida, ele é classe 3 Isso aí é detalhe mais agronômico Quanto ao nível de Toxicológico dele. E aqui nós temos todas aquelas coisas que o Nicolas falou aí, ó. LMR é por cultura, que é o limite máximo de resíduos. E aqui embaixo, o que mais na é tema blá, blá, Ele é lá. aprovado para todas essas culturas? Aprovado para todas essas culturas e nós temos aqui o tal do Ida, que é a ingestão diária aceitável. Então a minha cola tá aqui, eu já posso colocar do lado, deixa eu colocar na mesa porque aqui você falou que fica feio no cenário. Hum, então hum. vamos abrir o Excel agora sim. Então, para você, né, do Excel, agora a gente vai começar a brincar e montar uma calculadora um pouco mais formal pro Nicolas apresentar apresentar as palestras dele que já me falaram que são ótimas a propósito. Então vamos lá, Nicolas, o que, que nós temos ali? Ó? Parâmetros na coluna A, eu tenho a ingestão diária aceitável, na verdade eu preciso da minha cola. Tá? É, o IDA, que está dado em miligramas por quilo, de peso corporal. E demais. qual vai ser o alimento? O alimento, fazer. Vamos, vamos fazer o da maçã. Vamos fazer o da maçã. Mas qual que é o Ida então aqui deste fungicida? 0,01. É igual ao do Igual ao do Então vamos lá. 0,01. Você miligrama. vê que é, uma, que é uma quantidade ridiculamente baixa, 0,01 miligrama por quilo de peso corporal, ou seja, quanto mais gordo você é, mais, mais. você <risos> pode comer. Vamos fazer isso, escala, quanto você pesa? 90. Agora, no, no, 90 quilos. Olha lá que maravilha. Sabe quando eu pesava 90 quilos? De, acho que uns 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade que eu pesava 90 quilos. Então 90 quilos, ou seja, né? se eu tenho ali 0,1 e o quilo de peso, se eu multiplicar um pelo outro, <risos> regrinha básica, meu querido Nicolas, ele pode consumir, portanto, 0,9 miligramas por dia do tal do triazol, cicloconazol, que você quiser colocar aí beleza então aqui nicolas o que nós temos o alimento já que como eu coloquei ele é um é, ele é um produto aprovado para diversas culturas então o que que eu fiz se vocês notarem aqui ó eu tenho algumas células ocultas que eu vou pedir para reexibir olha lá que maravilha e nós temos aqui as culturas que teoricamente são aplicáveis na temos verdade que fazer é... essa conta da cevada aí de na... é verdade essa e na verdade, é verdade eu excluí Por quê? porque tem algumas culturas como você colocou como aqui ó crisântemo eucalipto, não são, que não são Se você está duvidando, Negão, é só você pegar aqui e depois negar a põe na tela o meu negócio. Beleza? Então, aqui eu tenho as culturas. Então, o que nós vamos fazer brincando com o Excel? Como a gente já viu em alguns vídeos aqui do canal do botão do Excel, vamos colocar uma validação de dados onde o Nicolas vai poder selecionar qual cultura ele quer analisar. Então, eu vou vir em dados, validação de dados. Olha aqui, critério de validação. Se você está em dúvida de como utiliza essa ferramenta, vai aparecer em algum lugar da tela aí como é que faz ela no detalhe. Então, lista, fonte da lista, olha lá, Nicolas, vou selecionar a fonte da lista e vou dar um ok. E aí eu tenho as principais culturas... Né, as principais não, né, seu burro? Tem todas as culturas daquela lista que eu coloquei. Então, eu vou deixar uma consumível no dia a dia, certo, minha cara, Juliana? vou deixar o quê? A maçã. E hoje a Juliana é outra, daqui a pouco eu chamo ela para aparecer na frente das câmeras aqui, que ela está com vergonha, ok? Vamos ver se a branca de neve vai comer a maçã. <risos> Aí, beleza. O que, que nós temos em seguida? Nós temos o limite máximo de resíduos, que como a gente pode observar nesta tabela aqui, ele é variável para cada é, cultura que você aplica. Então, olha lá, vamos pegar uma que é fodida no gênero, no caso, a gente viu aqui a maçã é 0,4. Só que eu não quero, né? Cada vez que eu venho aqui, olha, a maçã tem que procurar na minha tabela, porque toda vez eu estou sujeito a erro. Então eu posso fazer diversos tipos de fórmula para a gente colocar aqui. Então, Vamos fazer a partir de um V básico. Ó. Igual na célula de baixo, burro. Igual PROCV. Quem que eu vou procurar? Eu vou procurar a maçã nesta matriz. Tabela, ok? E ela está na coluna 2. Se novamente você está em dúvida como utiliza o PROC -V, a gente já fez 82 vídeos utilizando, então clique em algum lugar aí. Eu vou Beleza? Você um você ter que assistir. Olha lá, ó. Você já está inscrito no meu canal? Inscrito eu tô, ah. mas eu não entendo muita coisa. <risos> Olha lá, Nicolas, ó. Maçã tá 04. Se você tocar aqui melancia. 0,05, ó, cevada que você pediu também é 0,5, 0,5 e assim por diante, deixa eu voltar na maçã. Então beleza, aqui o nosso limite máximo de resíduos, que quanto, como o Nicolas colocou, Ju, o que que é? É a quantidade máxima de resíduo que você pode ter no alimento que você vai consumir, beleza? Dado em miligramas por quilo, beleza. Então fazendo aquele cálculo né, que o Nicolas colocou, bom, se eu posso ingerir 0,9 miligramas por dia, e o meu limite máximo é miligramas por quilo, basta eu dividir a minha ida, que é o 0,9, por 0,4. Ou seja, meu caro Nicolas, para que você, para que dê pau, você comece, sei lá, a espumar a boca, ou seja, atingir a quantidade máxima de limite, máximo de resíduos, você precisa comer, com o seu pezinho de 90 quilos, 2,25 quilos quilos de maçã em 24 horas. Pega a nossa surpresa para o Nicolas, que lógico, eu não selecionei a maçã, <risos> né? De, por acaso. Olha lá que maravilha, nós temos aqui exatamente 2 quilos de maçã. Eu dei um boi ali, você de 250 gramas. Então não vai acontecer nada, em, porque vai faltar os 250 lá. gramas. É, exato. Em 24 20... 4 horas, corta aqui que isso, mostra nessa aqui. Esta é a quantidade de maçã que você tem que consumir para dar pau. Isso considerando que todas as maçãs vão estar contaminadas. No limite. No limite. E é uma coisa que, como o Nicolas colocou, não é acontece. maçã, hein? É maçã. Da turma da Mônica, aí, vamos fazendo propaganda. É. Então, beleza. Então, se tudo isso aí tiver, pode devolver para a Ju. Aparece aqui agora, Ju, para pros... Sabe se você não vai vir? Então, eu vou pedir para o pessoal uma foto sua. Não vai vir. Olha ah, lá, vai. Põe a carinha aqui para nós. Olha ah, lá. Oi. Obrigado. Então, mas o Nicolas falou que nem tudo está contaminado. Por quê? Tem aquele programa do PAR e agora eu vou colocar algumas estatísticas para vocês aqui. ó. A gente tem a maçã pode né? Olha lá, que. Ah, olha eu, PARA. Programa de análise de resíduos agrotóxicos. Resultados, deixa Esse eu é de que ano? É o último? É o mais esse recente? Esse aqui, deixa eu tirar a visualização. Olha lá. De 2003, não, 2015. Esse ah, não, é o mais recente. É o mais, é mais divulgado no fim de 16. Né? Exato. Então, o que nós temos esse aqui? Esse já é movido pela ciência. Já é movido pela ciência. Esse é o mais recente. Esse está... Então, se vocês observarem, aí nós não estamos falando aqui em... Eu acho, né? Aqui não é ideologia, que hum, é ciência. O, ciência, o pessoal tá fez análise de um monte de coisa. Então, olha lá, tem a quantidade de análise que é feita, etc, etc, etc. Beleza. Ó, quem se tirou até nós para a gente ler. Primeira coisa, né? Ó quantidade de amostra, como é que foi? Olha isso daqui. Em 98 8,89% das amostras 99. não foram identificadas situações de potencial de risco agudo. Acima Beleza? da LMR. Né? Acima da LMR. Beleza. Mas isso é risco agudo. E aí nós temos, esse daqui é um slide que eu gosto bastante. Por quê? Cai muito naquilo que o Nicolas, uh, ele colocou, né? 80% das amostras foram consideradas satisfatórias, ou seja, 42 estão sem resíduos. Isso que é engraçado, é um produto que ele é feito de forma convencional, mas por que que ele não tem resíduo? Porque o produtor, ele utilizou na quantidade recomendada e respeitou o período de carência. Então, o produtor fazendo é, de uma forma, conforme o recom... Bem dado, a chance dele ter um produto sem qualquer resíduo é, é de 42%. 42% sem resíduo. Os outros 38% têm resíduos dentro abaixo. Dentro do limite, dentro que do é limite. ok também. Então não vai dar merda. Aí cai naquele negócio que você falou, 20% das amostras são insatisfatórias. Por quê? Das 20%, praticamente, 17% é que não foi autorizado. Então não é uma coisa de saúde, é uma questão de, legal. Legal, burocrática. Registrou o produto para cultura indicada, Beleza. Tá, beleza. Aí beleza. Então, o que sobra ali, ó? Mais ou menos, né? 1,33 com 1,68 vai dar mais ou menos uns 3%, 3%. que tá cagado. É. Então, beleza, 3% é a probabilidade que você tem dentro de todas as amostras de você consumir. Ou seja, uhum. o 2,25 é se tudo estiver contaminado. Vamos colocar a probabilidade dos 3%. Então beleza, quanto que você tem que realmente comer considerando essa probabilidade para atingir, é, para dar pau, a sua boca começar a espumar e etc. Vai faltar maçã aqui. Bem, vai faltar maçã. Então vamos lá. Basta você dividir a célula D7, que é a quantidade para atingir o LMR sem considerar a probabilidade, dividido pela probabilidade de contaminação. Vou transformar isso para decimal, só para a gente colocar. Pronto, meu caro Nicolas. 75 pau, quilos? Você tem que comer 100 Tem que comer quase o meu, meu tem peso. Que, ah, tem que comer a turma da Mônica inteira ali para dar o um negócio. Você tem que comer o seu peso, Vatican. praticamente. Exatamente. Então, para vocês verem que é um negócio. Absurdamente é impossível. É muito seguro isso. Você vai morrer de, de, de da quantidade de maçã que você come? Não, e você tem que e a gente ainda tem que lembrar que a o, o IDA, a ingestão diária é aceitável, já é uma quantidade que é dividida 100 vezes Já tem um fator de segurança. Já tem o um fator de segurança, é 100 vezes menos. Então assim, a chance de você ter uma intoxicação aguda é zero, não, não dá, é impossível vamos... A não ser que você é, Tente o suicídio, beba, e mesmo hum. assim o, o índice de, de mortalidade <risos> É muito baixo. É baixo, tem essas estatísticas Mas beleza, vamos mostrar um pouquinho de Excel Só pra gente é, subsidiar aqui mais ainda Os cálculos do Nicolas, deixa eu reexibir Uma outra tabela que eu já deixei pronta aqui Então o que, que nós temos ali em cima, meu caro Nicolas Vamos fazer algumas simulações, aqui em cima Eu tenho a probabilidade de contaminação Já que beleza, 3% é uma média Mas vai que eu posso ter 5, 10, 15 Dentro do seu saco de maçã, e aqui é o peso porque corporal. varia realmente de acordo com a cultura, né? Beleza. Tem culturas que tem mais e outras menos. E ali tem o peso corporal. Então vamos pegar uma 120. menina de 60, mas se você quiser pôr uns gordão aqui de 150, né, põe também. E aqui em cima, Nicolas, ó, tá vendo que tem. O... Isso aqui são células de entrada. Se você está com dúvida quanto à tabela de dados, clica no link que vai aparecer. Aqui em cima tem a quantidade real para dar pau. Então eu vou colocar aqui, ó, igual aquele valor que a gente calculou. Eu venho aqui agora, seleciono toda a minha base de dados, sai daí. Acesso a aba dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Então aqui em cima eu tenho um assistente né, que mostra qual que é a célula de entrada que está variando numa mesma linha. É a probabilidade de contaminação. E qual que é a célula de entrada que está variando numa mesma coluna? É o peso da criatura que nós estamos analisando. Vou dar um ok. Olha lá que maravilha, né? Então se você tiver uma probabilidade de contaminação de 10%, que é 3 vezes mais do que é o real, e você pesar 60 quilos, querido, você pode comer ainda assim... 25 quilos de maçã por dia para dar o pé. Ou seja, quanto menor a minha probabilidade de contaminação, mais eu tenho que comer. E quanto maior o meu peso, mais, mais eu ainda. posso comer. Então, com isso você consegue fazer diversas análises. Vamos pegar outro, sei lá. Você gosta de alho? Adoro. Não, Nossa, pô. mais alho o um é? cara comer um quilo. não. O alho, alho <risos> né? Vai que, né? Olha lá que maravilha. Alho, olha lá, se ele tiver uma probabilidade de contaminação de 5% e pesar. 115 quilos mais ou menos que nem eu, vou pôr aqui 115. Eu também não estou dos mais magrinhos, dá para ver pela marcação da minha camisa. Olha lá, eu preciso comer 1.150 quilos de alho em um dia para dar pau. Chama o então, caminhão isso, lá. Já. Com isso a gente não, com isso aí a gente. Ah, ah, e o bafo, morrer. Vai... E o bafo. <risos> vai morrer do bafo. Então aqui da se alguém quiser patrocinar a gente, inclusive, eu posso desenvolver um aplicativo no celular que você vai falar assim, olha, saiba quanto você pode comer antes de morrer. É uma boa. É uma boa, né? Por que que a gente não recebe esse patrocínio? Beleza? Mas não é isso que me deixa mais chateado. Porque, daí, o nosso querido Nicolas, quando ele estava fazendo a sua explicação, ele falou da. Cloropirofós. Cloropirofós, beleza? E falou do magnésio. Do magnésio. Beleza, então ele deu um exemplo. Então eu vou tentar trazer uma coisa mais prática. Este nosso amigo aí, o ciproconazol, que é do grupo lá do triazol, o a puta que pariu, ele também, da mesma forma. O que, que ele é? Ele é um fungicida. Então, da mesma forma que o fungo, minha cara, Juliana, ataca as plantas, ele ataca a gente. O agrotóxico é o remédio das plantas, na verdade. Você tem, inclusive, um dos seus capítulos é isso. É e aí, o que, que eu fiz? Fui lá, quando você tem, por Você exemplo, foi analisar o manotóxico agora. Isso, quando você tem, minha querida e meu querido que nos assistem, uma coceirinha na periquita, né? Ou uma coceirinha <risos> ali no João Sem Osso, no pirulito. Ou então pega uma funga na unha, essas coisas aí, sabe, Juliana? Uma candidíase, esses negócios... Você vai no médico, ele vai dar o quê? Isso é fungo, querido. Você vai tomar um fungicida. Só que ninguém vai falar agrotóxico, humano tóxico. Humanotóxico. Então, eu vim aqui e peguei aqui, ó, outra bula, deixa eu abrir ela aqui também. Aqui, ó. Muito bom. Olha lá filho. que maravilha. Triazol. O que, que nós temos aqui, ó? Olha lá. Triazol, fluconazol. Olha a dose. 150 miligramas. Se vocês estão duvidando para mim, tá aqui embaixo, ó. para que que é utilizado esse negócio? Olha lá, ó. Para tratamento de candidias e vaginal. Infecções lá na pirulita, Olha lá, água corrente, profilaxia. Olha aqui, ó. Infecção fúngica na cabeça do garoto. Você tá vendo aqui, ó? Então, beleza. Mas aí, ninguém... Vai lá e fala essas coisas. Aí o cara mete 150 miligramas do mesmo ingrediente ativo, aí ninguém vai lá nada. E ainda tem que tomar uma vez por semana. Tá escrito, você pode pegar aqui a bula. Então, querido, não me venha encher o saco. Por que que... Né? O negro fica tudo aquela coisa, aquela hipocrisia do caralho. Então é basicamente isto que acontece. Gostou do exemplo da, da periquita? Melhor é possível, Juliana, né? Então aí pode. Então, beleza, vamos embora. Então, pessoal, esta foi a calculadora do veneno, para vocês terem ideia aí de quanta segurança a gente tem é, no consumo de alimentos. Como o Nicolas colocou, os limites estabelecidos são extremamente seguros. A quantidade de resíduos que nós temos também, assim, a maior parte é, é seguro, então o risco de dar pau comendo alguma coisa dessas, é muito, praticamente nula, né? Então, por que que eu tô falando isso? Antes de você formar a sua opinião, é que tem um monte de babaca de artista que fica escrevendo aí, colocando é um monte de vídeo na internet, pautado simplesmente por questões ideológicas e a gente, um monte de gente, né? Como ele tem o poder de influenciar, né? Você não quer seguir uns caras que tem 15 milhões de seguidores? Eu também quero. Eles têm o poder ah, de influenciar um monte de gente. E aí, então, o que que é a minha recomendação? Antes de formar a sua opinião, por favor, se informe, independente do assunto que tenha, certo, Nicos? Porque aqui não. é ciência e não ideologia. Eu acho que eu estou 100% de acordo, porque assim essas pessoas, esses é, formadores de opinião, esses caras comentam sobre tudo, mas eles são especialistas em fazer novela, em cantar, e, eles têm a área de atuação deles, é artística. Eles não têm conhecimento é, científico e no Brasil, em geral, a população não tem um conhecimento científico. Teve uma, até um exemplo interessante, teve uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi às ruas perguntar para as pessoas o nível de interesse sobre a ciência. É se interessa em ciência, oh, me interessa, com certeza, me interessa muito, aí deu que assim, 80% da população era interessada em ciência. Ah, é, então me fala o nome de um cientista brasileiro e de uma instituição de pesquisa no Brasil. O mundo de Bikman. Os caras, assim, menos de 20% soube responder, uma instituição de ensino. Então, assim, é aí que você vê que, que assim, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então... Então, é, é isso. Eu acho que assim, que é importante as pessoas se informarem e é importante também o produtor sempre usar esses produtos com responsabilidade. Porque a, gente, porque a gente está falando aqui que é um produto seguro, enfim, mas é um produto químico. Então ele tem que usar conforme a recomendação, respeitar sempre o período de carência. Porque se ele usar tudo certinho, a chance dele ter um de colocar no mercado um produto sem qualquer resíduo é muito grande. E é isso que, que as pessoas querem. Quanto menos químico é melhor. Não que vá fazer mal, mas Com se certeza. não tiver é melhor e dá para fazer. E aí o cara vai colocar no mercado um produto exatamente igual o orgânico, que já não tem vantagem nenhuma. Então, pessoal, é isso aí. Vamos aproveitar para finalizar fazendo um jabá. Novamente aqui o meu nome, né, o livro do Nicolas, agradeço aos agrotóxicos por estar vivo. Eu sei que o nome é do caralho, né? Puta que pariu, não tem como não ter preconceito. <risos> mas eu vou falar assim, leia sem preconceito. O livro do Nicolas, estava comentando antes da gente começar, é um livro muito interessante porque ele não é um livro, ele é uma revisão bibliográfica. Até pra gente que é técnico, ele não fica inventando informação aqui, trabalhando com ideologia, porque ele acha que as coisas... Tem 30 vo... páginas só com referência bibliográfica. Cadê? A gente, eu tá vou até pegar. Olha aqui, ó. Todas as citações dele, eu vou ter tudo Todas as situações Ele coloca uma nota de rodapé Mostrando o autor original São 30 páginas 30 páginas só de referência, né? Então, assim Moçada, vale a pena Leitura sem preconceito, né? Coisa pra subsidiar a sua formação de opinião A gente não tá aqui pra de falar o que você tem que fazer Eu não tenho você interesse tem... comercial nenhum Exatamente. no assunto Eu não sei vender meu livro Pois é então, Pra mim, beleza. quer comer orgânico? Come Quer comer convencional? Coma Os dois são seguros Nós vamos bater recorde de dislike nesse vídeo aqui Vamos lá <risos> Então, se inscreva no meu canal, dê like, clica na engrenagem, curte, manda pros amigos e comentário. É isso aí que mais. Só, tchau.